Gente, eu sou a Tata e o vídeo de hoje tá muito legal, tá muito divertido, tá muito rapidinho, tá muito leve E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso pra você Eu inventei uma dinâmica bem legal, que eu já fiz um vídeo muito parecido com esse card Então depois de participar dessa dinâmica aqui comigo, eu tenho certeza que tu vai gostar, fica aí, é muito rápido Calma aí que eu já vou falar o que é, é Tu vê esse outro vídeo, tá bom? A dinâmica é a seguinte, relaxa, relaxa, relaxa aí não sei onde é que tu tá me vendo. Não sei se tu tá no banheiro fazendo tuas necessidades. Não sei se tu tá no metrô, no ônibus. Não sei se tu tá bem confortável na tua cama, com o um celularzinho na mão, notebook. Inclusive, comenta aí, comenta aí. Tu tá fazendo com vê o vídeo da Tata? Hum, conta aí, conta aí pra mim. Tá? Independente do que tu estiver fazendo, relaxa e mentaliza. Pensa comigo. Não sei porque eu arrepiei, cara. Arrepiei, eu também aí? Eita! tá. Mentaliza qual que é a situação amorosa que tu tá passando agora. Mentaliza comigo. Mentalizou? Tá. Agora eu vou fazer o seguinte: vai rolar aqui na tela várias mensagens do universo pra você. Adoro essas coisas, tá, gente? Adoro. Se você não gosta, desculpa, cara. Talvez o próximo vídeo eu possa te ajudar muito. Vim com uma coisa com embasamento, assim, mais pá. Mas eu adoro esse tipo de coisa. Se você gosta também, deixa aqui nos comentários, me conta, tá? E o universo. Vai dar uma mensagem, vai vir várias aqui na tela. Bababababá. Basta você dar pausa no vídeo, entendeu? Deu um pause no vídeo, lê a mensagem, só simples, fácil, rápido. A outra coisa, eu vou compartilhar lá no meu story. Quem compartilhar a mensagem que recebeu aqui, me marcar Então, tira uma foto aí, tira um print, faz alguma coisa e me marca lá no Instagram, lá no story, que eu vou compartilhar o seu story lá também para o pessoal ver qual que foi a mensagem do, do universo aí para você. Na real, é da Tata, né? Mas... Eu vou escrever toda, tá? Caprichei nas frases, tem mensagens muito legais pra vocês. Espero que vocês gostem. Essa dinâmica tá bem parecida com a dinâmica do meu aplicativo. Se você ainda não baixou, baixa, tá aqui o primeiro link da descrição. Tenho certeza que vocês vão gostar. Nossa, se você gostou desse vídeo, baixa aí que você vai curtir, beleza? Gente, já vou me despedindo. Daqui a pouco entram as mensagens, vou ficando por aqui. Um beijo! Tchau! Boa sorte, tá? Vai lá, pode entrar as mensagens, só dá pausa aí.